Falar aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre acoplamento. E ficando comigo até o final dele, você vai entender tudo sobre esse importante conceito, sobre como aplicar baixo acoplamento, esse importante conceito da arquitetura de software. E nós vamos dividir com você também, essa é uma novidade do canal, um desafio para que você execute e esse desafio pode virar um conteúdo aqui do canal. Então, bora lá! <música> É que se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Carlos Pisani e eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos expert de soluções ou de software. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica aqui o convite para que você se inscreva, porque a gente lança conteúdos novos com uma grande frequência e conteúdos como esse, completos, com exemplos, prós, contras, para ajudar você a tomar as melhores decisões de arquitetura. É aqui, então, para a gente começar, é, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é Acoplamento, né? esse é um conceito que vem de muito tempo atrás, né? é, e ele nasceu com a linguagem de programação estruturada. Lá no comecinho, quando se começou a, a, a programar né? os, os primeiros programadores, eles criavam códigos totalmente acoplados. Né? O paradigma estruturado, em geral, ele é totalmente acoplado. O que é um código acoplado? O que é um acoplamento? Um autoacoplamento, um código totalmente acoplado, como no paradigma estruturado, é aquele código que todas as dependências, tudo que ele precisa para funcionar, está dentro de um único grande pacote. Então, por exemplo, um grande executável, um executável com todo, toda a codificação para ele funcionar, conexão com banco, regras de negócio, interface com o usuário, enfim, tudo está em um único pacote. Então, este é o típico código totalmente acoplado tudo bem? Um código que tem dependência direta de tudo com tudo, ok? Então, front-end, back-end, regras de negócio, é, componentes externos para gravação em arquivos, geração de PDF, CSV e muitos etc. Aí, tá? Então, esse é o famoso código também chamado de monolítico, um grande código totalmente acoplado. Legal, então para representar, para tangibilizar bem o conceito, é, eu vou demonstrar para você aqui com pseudo códigos como é que funciona essa questão do acoplamento. E é importante que você preste bastante atenção porque com base é, nessa explicação você certamente vai conseguir até propor melhorias no desafio lá no finalzinho do conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. É, aqui nós temos uma classe, né, a gente chamou de classe 1 com três funções, a função A, a função B e a função C. Observe que a função A, ela utiliza diretamente a função B, ela dá um diz ponto B, ela utiliza B, né, e a B utiliza C, e a C utiliza A, caso tenha uma flag X aqui é, verdadeira, né. Então nós temos aqui tipicamente um código acoplado, totalmente acoplado. Eu tenho três funções e a gente poderia até imaginar que essas funções fazem coisas muito diferentes. Por exemplo, a B aqui poderia tratar regras de negócio e a C poderia executar operações de persistência de dados. Né? E, então está tudo acoplado, está tudo em uma única classe. Né? Todas as responsabilidades juntas né? e todo um código chamando diretamente o outro. Então, isso aqui é um acoplamento é extremamente forte, um alto acoplamento, muito alto, tá bom? O que dá para a gente fazer né, para melhorar esse cenário aqui? A gente pode segmentar em classes separadas as funções. Então, eu diminui o acoplamento, beleza? Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a gente nunca vai zerar, nunca vai ser zero acoplamento, mas a gente consegue reduzir o acoplamento. E ao colocar em classes separadas, aqui eu já estou imaginando que nós temos... Executáveis diferentes. Então eu tenho um executável para classe 1, um executável para classe 2 e um executável para classe 3. E com isso a gente acaba trazendo mais alguns conceitos. Por exemplo, né, o de componentização, onde nós temos componentes separados, e o de linking, né, onde eu, eu linko um componente com o outro. Então percebe que aqui eu estou linkando a minha classe 1 com a classe 2 e a classe 2 com a 3. E, e aqui eu tenho um problema. Né? Muitos compiladores nem deixam compilar. Uma aplicação com um link desse tipo, porque eu tenho uma referência cíclica. Percebe que a 1 depende da 2, a 2 da 3 e a 3 da 1. Então vira uma dependência cíclica. E percebe que nesse caso, nós ainda temos um acoplamento bem alto. Né? Porque mesmo segmentando em arquivos separados, o que já diminuiu um pouco o acoplamento, pelo menos não está tudo em um único lugar, eu ainda tenho uma dependência direta das minhas funções. Tá? Então, a, a função aqui da minha classe B, por exemplo, é, vai depender diretamente do linking aqui com a minha classe 2, tá? e assim por diante. Então, eu tenho uma dependência ainda muito forte, mesmo segmentando em arquivos. Então, observe: a gente reduziu um pouco o acoplamento, diminuímos um pouco, pelo menos não está tudo em um único arquivo, mas ainda temos acoplamento. Bom, e aí o que dá para a gente fazer para melhorar é, esse conceito de dependência? É bem simples, a gente precisa colocar aqui uma camada de interfaces. Né? Então a gente tem um componente que encapsula todas as interfaces. Eu poderia ter essas interfaces dentro dos componentes aqui que eu tenho a classe 1, aqui eu tenho a classe 2, aqui eu tenho a classe 3. Eu poderia ter as interfaces dentro do mesmo executável onde essas classes estão. Mas dessa forma, colocando em um componente separado, em um pacote separado, eu ganho mais é, independência. Tudo bem? E aí nesse conceito eu estou dizendo aqui que a minha classe 1, ela implementa a interface classe A. A classe A né? a minha classe 2 implementa a classe B. E a classe 3 implementa a e classe C. Então a gente tem a implementação dessas interfaces aqui dentro. Né? O que garante para mim a independência dessas classes. Eu não tenho mais um link direto entre classe 1 e 2, e 2 e 3, e 3 e 1. Eu não tenho mais isso. Acabou. Né? Todas elas se relacionam somente aqui com a interface com um componente de interfaces, tá? Onde eu tenho as três interfaces. OK? Então, isso aqui já reduziu a nossa dependência entre os elementos. A gente diminuiu a dependência e automaticamente diminuímos também o acoplamento, tá bom? Então está menos acoplado, agora eu tenho uma, uma ligação direta a menos aqui entre os meus componentes. Essa, essa relação tornou-se mais fraca, eu só preciso de um contrato, né? e o contrato é algo menos volátil. Né? A interface ela tende a ser menos volátil, ela tende a ser mais estática. É, dessa forma, nós temos uma dependência com algo que é mais abstrato também. Né? A interface não tem implementação nenhuma. Então ela é muito abstrata, ela é só um contrato, é só um conceito de classe. É o que eu espero que a classe tenha... E não necessariamente vai ser o que a classe efetivamente vai ter. Tá? E para a gente conseguir utilizar esse conjunto todo, eu coloquei uma outra classe aqui, né? um outro executável, um outro pacote. Esse aqui é o nosso executável, é a nossa classe de entrada, é o nosso main. Né? E o que eu fiz aqui? Eu instanciei uma variável A, ela é do tipo iClassA, na verdade está até errado aqui, né? seria iClassA. Né? É, e ela instancia efetivamente a classe 1 aqui, a nossa primeira classe. Beleza, Ela dá um new nela. Com isso, eu posso instanciar para a nossa propriedade, né? que é do tipo A e classe B aqui, a nossa classe 2. Então, eu fiz uma instância da nossa classe 2 aqui para a propriedade. Tá? E dessa forma, é, a, a propriedade nossa, né? que é do tipo é, A e classe B aqui, ou seja, é do tipo classe 2, né? ela tem também um PRP. Então, eu consigo colocar aqui um PRP ponto, na verdade, é um, é um outro PRP aqui, né está errado também. Então, seria um ponto PRP para um ponto PRP, né? que são as propriedades de uma e da outra classe aqui. E essa, essa propriedade aqui, ela é do tipo da classe 3. Está vendo? Então, eu conseguiria instanciar aqui a classe 3. Então, percebe que a única classe que tem é, um conhecimento das demais é a, a classe main. Eu tenho um acoplamento, ele ainda vai existir, mas eu reduzi o acoplamento. Ao invés de todo o conhecimento de ligação entre ah, ah, os diversos negócios, as diversas eh, implementações que eu tenho, estar tudo em uma única classe, eu dividi né, e também isolei o conhecimento entre elas, entre as classes. Eu diminuí, deixando eh, com que o conhecimento todo ficasse sintetizado na primeira classe. Essa aqui é uma forma de você reduzir o acoplamento do teu código beleza então é possível afirmar que quanto mais é, segmentado segregado são os componentes de um software menos acoplado ele é ok se eu tenho várias caixinhas totalmente separadas né e, é, e coesas né e aí vem o conceito da alta coesão e o baixo acoplamento né ou seja códigos que façam sentido né o, o conjunto o universo de códigos que façam sentido é, agrupados de forma segregada, então tem várias caixinhas né, é, que fazem, que tem ali responsabilidades, por exemplo, de gravação no banco de dados, de regras de negócio, é, isso é um, um desacoplamento, estou criando várias caixinhas e essas caixinhas tendem a ser coesas, de uma única responsabilidade. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mais pra frente, quando eu mostrar isso tudo pra você num diagrama. Então, até aqui, o importante é que você entenda que quanto mais segmentado o teu código, menos acoplado ele está. Ou seja, quebrar em muitos componentes. Mas é muito importante que essa segmentação faça sentido. Um conjunto de componentes que se relacionem entre si, sejam é, de um único assunto, de um único tema, façam sentido. Ou seja, um complemente o outro, mas tenham responsabilidades distintas. Beleza? Bom, e aí falando um pouquinho dos prós, né? Do, de um código, por exemplo, acoplado. Se o código ele é muito acoplado, a codificação ela fica mais rápida. É mais rápido você implementar um código acoplado. Afinal de contas, você vai criar menos componentes. São menos classes, menos enums, menos interfaces. Você vai colocar tudo em um único lugar. Isso faz com que você implemente a primeira versão do teu software muito mais rápido. Né? Afinal de contas você está jogando tudo ali, está colocando tudo ali, está tudo em um único lugar. Um terceiro ponto bem curioso é que a aplicação acaba ganhando maior desempenho. Ela vai ser mais rápida. É claro, eu tenho menos componentes para mudar o meu controle. Né? O que é o controle? O controle é a linha de execução do meu programa. Tá? Isso está ligado diretamente ao meu processador. Ele vai ter uma linha de execução, né? e essa linha de execução, esse controle de execução, está em apenas um componente, não em vários. Então, eu tenho menos pointers em memória para ficar mudando de um lado para o outro, mudando o controle, né? a linha de execução, de um componente para o outro. Então, isso faz com que eu tenha um desempenho maior, menos uso também de recursos computacionais. Esse é o nosso quarto ponto, tá? Logicamente, eu tenho menos pointers, eu tenho menos componentes, então eu também consumo menos recursos. E aí falando dos pontos contras que não são poucos, né? A gente tem aqui a questão do código ser difícil de manter ou evoluir. É claro, um código onde eu tenho tudo em um único lugar, à medida que ele cresce, vai ficando complicado de entender aonde estão as coisas, de como as coisas se falam. Né? E aí a gente cai no segundo ponto, que é exatamente a complexidade do entendimento, tá? de entender e de explicar esse código. Então imagina que entra uma pessoa nova no time, fica super complicado de você ir lá explicar para aquela pessoa o que aquele código faz. Afinal de contas, ele é um código muito grande. Né? Quanto maior o código, maior a complexidade. A memória da gente ela é relativamente curta, principalmente na hora que a gente está fazendo ali a leitura de um código complexo. A gente não vai ficar decorando 100% é, cada declaração de variável, cada função, o que ela fazia naquele ponto. Então, um, um código muito acoplado né, e muito monolítico ele acaba sendo de difícil explicação, difícil passagem de bastão. Tá? Isso também aumenta aí a complexidade para troubleshootings, ou seja, Processos de correção, quando dá um problema na aplicação, fica muito mais complicado de você corrigir a aplicação. De forma que acontece aquele famoso, lendário problema que eu mexi num ponto e quebro o outro ponto. Quanto mais acoplado o teu código, maiores são as chances disso acontecer. Um outro ponto contra muito importante é que torna-se praticamente impossível de se aplicar padrões de projeto. Por quê? Padrões de projeto dependem diretamente de você ter uma certa segregação de componentes e de responsabilidades. Exemplo, padrões de projeto do Goff. Se você vai aplicar algum padrão de projeto do GoF para algum, alguma necessidade específica do teu projeto, em um código monolítico, totalmente acoplado, é muito mais difícil. E aí, quando que a gente utiliza esses conceitos, né, o alto acoplamento ou o baixo acoplamento? Eu diria que o baixo acoplamento, né, considerar o baixo acoplamento, é algo que a gente sempre deve considerar. Mas, tem alguns pontinhos aí, Tá? É, o primeiro deles é que a aplicação, é, quando a aplicação é muito simples, né, ela vai se beneficiar menos de você é, fazer um trabalho todo elaborado de baixo acoplamento. Eu tenho um clássico exemplo de uma aplicação ali que é um loop, né, que de tempos em tempos é, pega informações de um banco de dados e manda um e-mail. Uma, uma aplicação como essa, certamente, se você colocar muitas classes, ela vai se tornar mais difícil até de manter, de evoluir, etc. Porque a aplicação é muito simples. E para uma aplicação muito simples, um código acoplado talvez não seja um grande problema. Agora, em compensação, aplicações que são muito complexas, né, muito grandes, aí é praticamente obrigatório que você segregue esse código em muitos componentes, tá? em vários componentes. Desacople as responsabilidades dele. Isso é fundamental. Um outro ponto onde você precisa considerar o baixo acoplamento é quando você tiver indefinições funcionais. Ou seja, se o negócio da sua aplicação vai mudar muito, vai evoluir muito, né? a empresa ainda está ali na busca de um market fit, é muito importante que o core da aplicação seja desacoplado, principalmente das partes é, que envolvem front-end e tecnologia. Tá? Dessa forma você consegue evoluir o negócio, melhorar o negócio, aprimorar o negócio, sem comprometer as outras pontas. E aí como ponto adicional, tá? Equipes de baixa senioridade, né? Esse, esse é o grande ponto. Quando você tem uma equipe que tem é, a maioria ali júniores, né? Ou, ou plenos recém-formados ali, pessoal de menor senioridade, precisa ter um carinho é, especial com eles na hora de explicar o que aplicar com o desenho da arquitetura, né? como que vai funcionar a arquitetura, a responsabilidade de cada camada, né? como que vai ser segregado esses componentes, até mesmo dentro da própria camada, né? Porque senão vai acabar ficando tudo muito bagunçado. E lembre-se, quando, quando o desenvolvedor não compra a briga junto com o arquiteto, em relação a um padrão, a um desenho, o que vai acabar acontecendo é que o desenvolvedor não vai seguir. E ele não seguindo, a gente vai ter grandes problemas. Ou então um vai utilizar e outro não. Aí, imagina a bagunça que isso vai ficar. Né? Vai ficar um código todo despadronizado. E aí a gente acaba tendo outros problemas. O problema da despadronização é terrível. Tanto quanto você deixar tudo monolítico, tudo em uma única camada. Acaba virando um caos. Tá? Então, é muito importante que a partir do momento que se determina um padrão, que ele seja realmente seguido e que isso seja comprado por todo o time. Bom, e agora que você já entendeu os prós e os contras e quando utilizar esse conceito, eu vou demonstrar isso para você em um diagrama. E a gente vai evoluindo esse diagrama até chegar no diagrama de classes, onde a gente vai lançar para você um desafio. Legal? Então vamos lá. Legal, então aqui nós temos... No Draw.io, eu vou dividir com você também um link aqui nesse conteúdo, tá? É, nós temos aqui o primeiro, o primeiro diagrama, né? Dá para a gente pensar aqui em, em um MDL. Isso aqui poderia ser até pontilhadinho, né? Tem uma caixinha única que é o meu programa. Essa única caixinha, né? Ela, ela representa aqui, por exemplo, uma aplicação monolítica, uma aplicação totalmente é, acoplada. Então, aqui nesse caso todo o meu código estaria em uma única classe, em um único executável, em um único programa. Tudo bem? É, bom, o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho é, esse cenário? A gente pode criar um desenho como esse, onde eu tenho a caixinha de um core e a caixinha do meu programa. Aqui, o melhor dos, dos mundos, né, Seriam que esses, esses, essas duas caixinhas fossem dois executáveis, ou então um executável e uma DLL, que são artefatos, arquivos segregados, diferentes. Então só aí nós temos uma segregação de tudo que é o, o meu core business, o né, meu negócio, e, e nesse contexto está tudo aqui dentro, né, a parte de dados, de, né, ou seja, infraestrutura, né, tudo, tudo que eu tenho para suportar a minha aplicação está junto com o negócio dentro de uma caixinha como essa, e eu tenho o meu programa já melhorou, né? eu já tenho dois executáveis, eu consigo trabalhar, por exemplo, no meu front-end, sem impactar o meu core business. Mas ainda assim, quando eu vou mexer no meu core, eu tenho muito acoplamento. Se eu precisar mexer, por exemplo, é, em alguma coisa relacionada a dados, né? em, em um driver de banco de dados, ou então, que, que seja mesmo, alguma instrução ali de gravação, de leitura de banco de dados, ela talvez impacte diretamente nas regras de negócio. Né? Ou talvez eu até misture, Parte da regra de negócio dentro da minha classe ali de negócio e parte da minha regra de negócio lá na camada de dados. Isso é um grande problema, acaba dando muito ruim. Então o que nós podemos fazer para melhorar esse desenho novamente? A gente pode manter as, as duas caixinhas, né? a caixinha do programa e a caixinha core, né? são dois executáveis, mas no core eu posso organizar melhor, né, é, colocar ali pastas, né, uma estrutura melhor, onde eu tenho entidades, classes de negócio e classes de dados. E aí eu deixo bem clara a responsabilidade. Né? Na classe de dados, eu tenho somente códigos referentes à persistência de dados ou leitura de dados. Na classe de negócios, eu tenho ali somente informações relacionadas a regras de negócio. E aí aqui na camada Entity, ela é tipo um DTO, né? um Data Transfer Object. Isso aqui é um padrão também, um padrão de projeto, tá é, onde a gente transfere os dados é, entre, entre as camadas a partir de uma entidade, tá? de uma classe anêmica, uma classe que não tem responsabilidade nenhuma, senão representar ali os valores do meu banco de dados. Tudo bem? Então, Aqui a gente já melhorou bastante. Esse aqui é um modelo arquitetural que foi muito utilizado, o famoso três camadas. Ele foi muito utilizado e ele ainda pode ser utilizado nos dias de hoje, né? desde que faça sentido, desde que a sua aplicação é, não seja muito complexa e que você tenha talvez aí um time de menor senioridade. Tá? então se a aplicação é bem pouco complexa ela tem ali poucas regras de negócio como a gente deu o exemplo do enviar e-mail ali, que talvez tenha uma outra regrinha de negócio que tem leitura de banco de dados e tem de repente sei lá, até um, um ali que faz um ETL aplicações assim, elas podem usar uma arquitetura como essa, vai fazer muito sentido você tem um programa aqui que é o, é o seu é, starter ali, talvez ele possa até estar dentro do próprio core né, fazer parte de um único programa mas ter essa segmentação, isso aqui é o mínimo é, para você ter aí é, uma organização, tá? um desacoplamento mínimo. É evidente que esses outros modelos aqui também são aplicáveis para aplicações extremamente simples, tá bom? Mas eu diria que eu, eu nunca vi uma aplicação que não tivesse no mínimo uma arquitetura como essa aqui. Para ser mais preciso, com o um program aqui dentro também. Acho que esse foi, foi o modelo mais simples que eu já vi. Tá? É, bom, o que dá para a gente fazer então para evoluir um pouco mais esse cara? Dá para a gente fazer isso aqui: transformar cada um daqueles pacotes em executáveis separados. Então, eu tenho um executável, eu tenho uma DLL, um, um JAR, se for em Java, é, que representa as minhas entidades. Eu tenho um outro que representa todas as minhas classes de negócio, outro que representa todas as minhas classes de dados e um outro que representa o meu programa. Tá? Dessa forma, eu tenho tudo segregado em pacotes né, executáveis, DLLs. JARs, como a gente falou, que tem uma responsabilidade é, bem definida. Um trata regra de negócios, outro trata ali conexão e, e persistência de banco de dados, né, carregamento de dados, e o outro representa as, os objetos de transferência de dados entre os componentes. E percebe que isso já habilita a gente de ter uma dependência baixa até mesmo do pacote de entidades. Por quê? Porque eu consigo trabalhar com a mesma entidade desde aqui do meu programa, né? eu consigo criar uma, uma entidade do meu programa aqui, de repente para submeter ele para Business, e essa entidade ela é enviada aqui para Dados. Aí Dados trabalha com essa entidade, devolve para Business, que devolve aqui para o nosso programa. Então eu tenho caixinhas separadas e tem um flow correto aqui, é, arquitetural. Né? O programa enxerga Entity e enxerga Business. Business enxerga Entity e Dados. E dados enxerga somente Entity. Né? Aqui, no caso, dados enxergar Business ou Program seria um grande erro. A gente teria até um problema de dependência circular. Tudo bem? Então, a direção é sempre essa aqui, essa aqui né? e essa aqui. Ok? Bom, então aqui nós já tivemos um grande ganho, uma grande evolução desde o primeiro modelo. Vamos evoluir um pouquinho mais. Aqui nós colocamos uma camada Core. Essa camada core, ela vai ajudar a gente a organizar tudo da nossa business. Então, é uma camada onde, tipicamente, a gente aplica o padrão face porque Por quê? Eu posso, de repente, aqui, ter inúmeras classes de negócio que eu preciso orquestrar a chamada dele, para executar, por exemplo, uma cobrança, um cálculo, um cálculo de seguro, um cálculo de qualquer coisa. Tá? Eu vou precisar certamente chamar várias classes de negócio. E se eu deixar esse conhecimento todo aqui na program, né, a, a organização do meu negócio, a execução do meu negócio, acaba dependendo diretamente do meu front-end, do programa que está executando tudo isso. Né? E isso pode ser um grande problema. Por quê? Se eu evoluir aqui o meu negócio, colocar uma classe a mais que precisa ser implementada, é, o flow da informação talvez não seja contemplado em algum ponto. Né? Então, o que vai acabar acontecendo né, é que eu tenho praticamente um acoplamento do, do meu programa diretamente aqui com as minhas regras de negócio, né, e de forma individualizada, eu não tenho esse acoplamento feito é, de, de uma forma sintetizada, atômica, né? Então uma camadinha core aqui que faça esse papel, por exemplo, de faceide, ela vai orquestrar a chamada de business aqui. Então ela vai de repente popular aqui uma entity. Mandar aqui para business, que vai bater aqui na data, né, carregar essa entidade devolver aqui para o core. E de acordo com essa informação ela vai chamar outra business e outra e outra. E depois né, retornar aqui para o program. O program vai fazer uma única chamada e o core vai devolver diretamente para ele aqui. Né, encapsulando a complexidade de chamar várias business, tudo bem? Então isso daqui também é uma forma de desacoplar ainda mais. Percebe? Quanto mais componentes eu coloco, mais desacoplado fica mas precisa fazer sentido. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, é, mais várias outras classes aqui para desacoplar mais ainda, se não fizer sentido nenhum. Tá? Nesse caso, percebe que a nossa core aqui, ela, tá, ela está fazendo um papel de é, organizar as, as chamadas aqui de business, né? reduzir a complexidade das chamadas, a, a, as, as classes de negócio. Assim como a classe de negócios aqui vai é, reduzir a complexidade aqui do core ou do programa em relação à tecnologia de gravação, de persistência de dados. Se eu tivesse um, um, uma outra responsabilidade aqui dentro, de gerar arquivos, por exemplo, eu precisaria colocar o quê? Uma outra caixinha separada, não de dados. Né? Aí faria sentido ter mais uma caixinha aqui. Okay? Então percebe que aqui nós colocamos algumas camadas e essas camadas estão isoladas em executáveis separados, né? em pacotinhos separados, seja ali DLL, JAR, como a gente falou, né? ou módulos em Node, em Python, tudo bem? Bom, então, em um modelo como esse, dá para a gente já fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada das classes que iriam compor um programa nessa arquitetura. Tá? Então, vamos lá, vamos olhar aqui um, um, um diagrama um pouquinho mais detalhado, né? onde nós temos aqui aquelas camadas com algumas classes, tá? Aqui nós estamos falando de um, de um sistema que vai fundamentalmente fazer um cálculo de crédito, tá? Então nós temos aqui uma classe, essa aqui é a classe principal, né? Por isso que ela está aqui na camadinha core, ela é que concentra a, a maior complexidade de tudo, e inclusive aqui faltou uma setinha que é bem importante, né? Que é essa setinha aqui, vamos colocar ela, essa setinha ela faltou, é importante, importantíssimo, porque é, é a partir daqui que a coisa toda vai acontecer, certo? A gente vai ter aqui... Opa, a setinha não está querendo colar aqui. Vamos lá, deixa eu deixar organizadinho. Eu estou usando o Draw.io, tá? Essa é uma ferramenta gratuita, e você pode utilizar também. que Eu peço para você que se você for fazer uma, uma edição, alguma coisa é, nesse diagrama, né, logicamente, faz uma cópia dele, dá um, um é, make a copy, tá? E aí você pode brincar à vontade com esse diagrama, beleza? Bom, então vamos lá. Essa classe, a classe cálculo de crédito aqui, o que ela vai fazer fundamentalmente? Né? Eu vou dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho a visualização. Ela vai ter aqui duas entidades, né, que é dados pessoais e a proposta propriamente dita. Né? Ela vai ter aqui... É, o, o método criar, o método adicionar dados pessoais, né, que recebe aqui uma interface dos dados pessoais, percebe que eu não recebo diretamente os dados pessoais, e eu vou ter aqui também é, um, um adicionar dados da proposta, e aqui eu também recebo uma interface da proposta, como parâmetro. Tá? É, e por fim eu tenho um método aqui que é o validar, né, logicamente eu teria vários outros métodos, privados dentro dessa classe, e né? isso ainda manteria né, válido o uso do, do padrão single responsibility, do solid, tá? porque essa classe aqui é a classe core nossa, que é responsável por fazer o cálculo de crédito. Só que para fazer o cálculo de crédito eu tenho alguns steps. Tá? E aí eu percebo que interessante, todos esses métodos públicos, né, eles retornam o quê para a gente? Eles retornam o tipo da própria classe, está vendo? Por que, que eu tenho esse cara sendo retornado dessa forma? Para possibilitar programação fluente, lá no, no, no meu programa eu vou poder colocar por exemplo cálculo crédito ponto, criar, ponto adicionar dados pessoais ponto, adicionar dados da proposta ponto, validar e aí eu vou ter um resultado tá é, e esse resultado ele pode ser diretamente ali a proposta eu poderia ter no finalzinho de tudo isso um ponto proposta né eu vou ter a proposta totalmente preenchida já com os dados é, certinhos tá ou então essa proposta aqui né que foi enviada aqui no momento que eu adicionei ela é, nesse ponto, né, ela pode ir como é, referência e eu posso é, diretamente utilizar a própria proposta né, dessa classe, posteriormente, né, simplesmente pegando ali cálculo proposta e utilizar ele é, dentro do meu programa, tá bom? Bom, então vamos ao ponto mais importante desse desenho. Perceba que aqui eu tenho duas interfaces, né, o proposta Entity e o Dados Pessoais Entity, né? Então aqui eu tenho as informações pessoais, o ID né, daquela pessoa, nome, RG, órgão emissor, UF, CPF, etc. aqui, tá? E do lado da proposta eu tenho informações da proposta, incluindo aqui uma sequência de booleanos que são as validações que vão acontecer dentro do meu programa. Né? Se o limite está ok, se a alçada está ok, se o risco está ok. Né? E se a, todas as validações, as demais validações estão ok. Tá? Então daqui, essas duas interfaces, é, eu derivo as minhas classes, a própria proposta, né, uma proposta de, de pedido de crédito, e uma proposta de renegociação. Imagine que eu já tenho ali um, uma, um crédito acontecendo, né, eu já, já fiz uma sessão de crédito, mas eu tive aí uma inadimplência, eu vou fazer uma renegociação. Então, eu tenho dois cenários aqui, e ambos implementam da minha proposta. E nesse contexto, eu também tenho aqui a, a classe de dados pessoais, né, implementando essa interface. Né, então, ela vai ter todas... As, as informações aqui do aí dados Pessoais. Tá? É, dessa forma, né, o que, que a gente consegue observar? Que o nosso código aqui, ele, principalmente o cálculo do crédito, ele é linkado com quem? Com as interfaces. Olha aí, eu não tenho um vínculo direto é, da, dos meus elementos internos. Isso faz com que eu tenha um menor acoplamento ainda, né? e aí a gente já está falando de entendimento estrutural aqui entre os componentes, é, do que eu tenho aqui dentro, do que eu tenho dentro da minha camada de entidades. Eu sei que eu simplesmente preciso aqui de um I Proposta Entity. Não importa se uh, essa proposta ela é, é a proposta propriamente dita ou se ela é uma renegociação. tá? Nesse contexto, para mim, não importa. A, a Core não precisa saber disso. A Core só precisa saber que ela precisa de receber ali um aí proposta. E a mesma coisa para dados pessoais. Poderia ter dados de pessoa física e pessoa jurídica, por exemplo. E né? eu também abstraio isso usando a interface. Então, percebe? Reduziu a necessidade da minha Core de conhecer detalhes aqui da minha camada de entidade. Tá? A gente vai ver isso mais uma vez ainda da business para data, data. Tá? Bom... Aí nós colocamos aqui que nós teríamos uma série de classes de negócio, né? e mais uma vez, essas classes de negócio, elas, elas conheceriam aqui as interfaces, elas ainda não conhecem as classes efetivas, elas trabalham com as interfaces. Por que eu vou trabalhar com a interface aqui dentro da classe de negócio, né? uma vez que eu tô, já estou trabalhando o negócio propriamente dito? porque aqui dentro eu ainda não tenho a necessidade de, de saber, né, no, no momento que eu estou programando, principalmente, exatamente quem é o, o elemento que eu vou trabalhar aqui dentro, né, a, a classe, a entidade que eu vou é, efetivamente trabalhar. Eu posso implementar um único método que considera, por exemplo, tanto é, renegociação quanto uma proposta, tá, dentro da minha classe de negócios. E, mais uma vez, eu reduzi o acoplamento, o conhecimento, das duas classes, tá? Então, é, interfaces e classes abstratas são ótimas formas de você reduzir o teu acoplamento, o uso da interface, o uso do contrato. Mas não adianta nada você, por exemplo, implementar aqui, criar uma interface, implementar ela aqui dentro, e depois na hora de utilizar aqui na tua business, você referenciar diretamente essas classes. Acabou né, o, o desacoplamento, o trabalho que você teve ali de criar a, a sua interface, foi por água abaixo. Então, a gente precisa, uma vez que utilizamos o conceito né, de criar aqui a, a interface, utilizar a interface no, nos, nas outras classes aqui da, da nossa arquitetura. Beleza? Bom, por fim, nós temos aqui a camada de dados. E olha que interessante, né? na camada de dados, a nossa classe de negócio aqui, né, é, todas elas, elas vão conhecer tanto a interface quanto a classe mesmo, a classe concreta. Tá? Por que, que ele vai conhecer as duas? A interface vai ajudar com que eu possa aplicar aqui padrões como Factory, né? onde eu vou ter ali, por exemplo, um ponto save, um ponto update, um ponto delete, e todas essas classes de, de dados, elas vão implementar essa interface. Então, em vários momentos aqui da minha classe, eu posso assumir né, que, eu, que eu estou utilizando uma IDataClass aqui dentro. Né? É, e com isso eu tenho todas essas, essas é, funções garantidas, beleza? Então, essa aqui é uma forma também muito eficiente de garantir não o desacoplamento total, né, mas é, principalmente né, a questão de, de, de conhecimento do que eu tenho, do que eu posso utilizar da minha classe aqui de dados. ok? Então, isso também aumenta o meu reuso aqui, onde eu posso, como a gente já falou, né, trabalhar com Factors aqui dentro, por exemplo. Tá? Eu poderia ter uma, uma interface aqui de negócio também para cada classe de negócios, Posso, desde que faça sentido, como foi o caso aqui da classe de dados que a gente falou. Se fizer sentido, se for para aplicação de um padrão, bacana, né? Mas se for simplesmente para manter tudo 100% igual, né? Tudo com, com interface, simplesmente por ter interfaces, acaba não sendo tão vantajoso assim, beleza? Ainda porque em métodos de teste, por exemplo, você certamente vai injetar aqui dentro... É... As, as, as interfaces aqui de, de entidades né? e interfaces talvez de dados na hora que você fizer as requisições aqui dentro tá? e aí que a gente tem é, no DDD, por exemplo, né, a possibilidade do core conhecer a camada de dados e conhecer a camada de domínios, né, que seria a parte de negócio, né, seria a camada de infraestrutura e de domínios. Né, e aí a gente tem uma camada de aplicação ali na frente que conhece as duas, e em caso, por exemplo, de, de métodos de teste, né, você conseguiria injetar a, a camada de dados, né, a classe de dados, uma classe de dados mocada para o negócio ser processado, né, sem precisar efetivamente gravar no banco. Beleza? Então, basicamente, é, com esse desenho fica bem claro aí a dependência tanto do nosso programa, olha, uh, no, no caso do nosso programa faltou falar dele, né? Ele conhece diretamente aqui classes concretas, ele nem, né? Tem referência direta aqui com as com as interfaces, ele pode utilizar, pode, né? Na criação ali dos métodos, só lá que está usando a, a aí dados pessoais, por exemplo. Então é aqui que eu tenho. A instanciação das classes, né? as minhas classes concretas elas precisam ser conhecidas para serem instanciadas aqui na main. E é a partir daí, né, depois que eu instanciei, que eu vou submeter elas para a minha classe de cálculo de crédito, né, passando o objeto concreto aqui para ela. Beleza? Então só para a gente fechar mais um ponto aqui importante, é, a diferença entre interfaces e classes abstratas, é que a interface ela não tem implementação nenhuma e a classe abstrata eu tenho implementação. Eu, tenho, eu posso ter uma codificação mínima lá dentro. Né? O que faz com que uma classe abstrata tenha um nível de acoplamento um pouco maior. Ela já ajuda né, a desacoplar, ela já serve para desacoplar. Né? Ela ajuda a elevar o reuso do código. Quando a questão é reuso, a classe abstrata é, é, uma, é um ótimo subterfúgio. Tá? Então a gente não está falando para não utilizar. Ele também vai te ajudar com o desacoplamento. Mas a interface como ela é só um contrato, ela serve puramente para isso. Ela vai te ajudar 100% nessa função de desacoplar o teu código, desacoplar o conhecimento do código concreto né, entre os seus objetos. Isso ajuda com que o fluxo do nosso controle é, funcione de forma correta. Siga dos elementos que tem maior nível de alteração, que é, por exemplo, o nosso programa, aqui vou ter alteração, colocar menu, tira menu, muda né, opções ali, é, de repente coloca uma funcionalidade nova, onde que eu vou mexer fundamentalmente? Aqui. Né? Ah, e talvez aqui as, as classes de entidade, né, provavelmente eu vou ter novas classes, né, vão ganhar novas classes, então eu não vou alterar as que já estão aqui, né, algumas pelo menos. Então aqui a tendência é que eu tenha pouca alteração. É, e a interface ela vai ajudar a gente nessa missão tá? de desacoplar principalmente as camadas que são menos voláteis. Tudo bem? Então é, é, basicamente é isso: a gente desacopla responsabilidades, né? tira complexidade de, de gerir informações de entidade, de dados, de negócio, é, né? o core business ali, o que orquestra chamadas de negócio, do front-end. Isso aqui é desacoplar. Tudo bem? Em um nível mais alto nível, logicamente, a gente está falando aqui nível arquitetural. Né? Você poderia ter isso também aqui nas classes de negócio, também pode ser um problema, uma classe de negócio que depende de outra. Né? E a forma de você desacoplar isso é provavelmente aplicando, por exemplo, um padrão de projetos, um Facade, que a nossa Core está fazendo isso nesse momento, nesse exemplo. Tá bom? Então, é isso, basicamente é isso. Então agora chegou a hora da gente ir para o nosso desafio e a ideia é que você implemente na sua linguagem favorita uma aplicação como essa, né, totalmente desacoplada, ou mais desacoplada possível e poste aqui nos comentários desse vídeo o seu exemplo, o seu código implementado com algumas explicações do porquê que você de repente mudou alguma coisa, se você achar um ponto de melhoria nesse desenho, por que não implemente essa melhoria, né? traga esse ponto de melhoria no seu código, porque ele pode virar um conteúdo aqui do canal. Tudo bem? A gente vai escolher um desses códigos e a gente vai depois gerar um conteúdo em cima dele, comentando, colocando de repente algum tipo de sugestão adicional e por aí vai. Então participe que vai ser muito legal. Aqui, é esse conteúdo fez sentido para você... Caso positivo, não esquece de deixar um joinha para a gente, porque isso ajuda demais a, a propagação desse conteúdo para outras pessoas que também se interessem por arquitetura e vai ajudar a gente a, a desenvolver cada vez mais conteúdos como esse sob medida para você. Bacanark! Então, super abraço! Até a próxima!